Tá precisando abrir os caminhos na sua vida? Tá tudo travado, tudo trancado, nada dá certo, você se sente estagnado, não consegue seguir em frente? Quem sabe uma planta mágica pode te ajudar a melhorar a sua energia, a desprender esse campo de energia para começar a atrair coisas boas. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre essa abertura de caminhos que a fitoenergética pode te ajudar né, a, a liberar, né, a destrinchar isso na sua vida. Primeiro, você precisa entender que não é normal sofrer, que o sofrimento ele é comum, mas ele não pode ser considerado normal. A gente tem que diferenciar o tempo inteiro na nossa vida o que, que é normal e o que, que é comum, porque senão a gente começa a achar normal ser doente, achar normal sofrer, e aí a gente se conforma, e a gente fica conformado dentro de um mundo que não é real, um mundo que a gente criou, e um mundo de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, de mágoa, que você fica assim, ah, não, mas fulano também tem isso. É, é normal sentir medo, é normal sentir raiva. E aí você acaba vivendo como uma pessoa comum, no meio de pessoas comuns que se acovardaram diante da vida e que não fazem nada para sair dessa bolha. Então, não é normal sofrer, não é normal sentir dor. É comum. E não é porque a maioria das pessoas está passando por alguma coisa ruim que você tem que se acostumar com aquilo que é ruim. Tem gente que se acostuma com o que é ruim e ela não quer se libertar daquilo. Entende? Então como que você tá? Você está viciado em coisas ruins? Viciado em reclamação? Viciado em fofoca? Viciado em neurose? Viciado em medo? Viciado em tristeza? Viciado em dor? Viciado em infelicidade? Você já viu aquelas pessoas que têm tudo para serem felizes e não conseguem ser porque são viciados em serem infelizes? Existe, gente. Vício não é só álcool, drogas, jogo, comida também é um tipo de vício, mas não são só esses vícios que existem. Existem os vícios emocionais. E se a sua vida não tá andando, se você tá travado, não tá conseguindo seguir adiante, é porque você tá considerando normal se acostumar com aquilo que é ruim. Existe um mundo diferente, que é o um mundo real, um mundo para o qual a gente foi preparado para existir. Quando a gente vem para a Terra, a gente vem com um equipamento, né, que é o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico ele é feito para sentir amor, ele é feito para desenvolver criatividade, ele é feito para ter paz, ele é feito para ter harmonia. O nosso corpo físico, ele vem preparado para sentir essas coisas. Aí a gente chega aqui na Terra totalmente contaminada por crenças, por valores distorcidos. Às vezes a nossa própria família é complicada. Você chega aqui e recebe uma carga de contaminação de tudo que é ruim. E você cresce no meio desse cenário ruim. Então você se acostuma com isso e acha que a vida é assim. Só que a vida não é, ela é harmonia, ela é felicidade, ela é leveza, ela é amor. E mesmo que você esteja muito contaminado, porque às vezes as pessoas pensam, ah, eu já tenho 50 anos de contaminação, 60 anos de contaminação, não vou conseguir me descontaminar. Uma coisa eu digo para vocês, isso é uma lei da física. A água, né, que 70% do nosso corpo é água, a água, por mais suja que ela esteja, ela sempre pode ser limpa. E isso assim, ó, meu amigo Bruno Jimenez, que é químico, ele conhece bem esse processo, né, e é, ele sempre usa essa frase para explicar que o ser humano por pior que ele tenha sido, por mais bandido, por mais terrível que uma pessoa seja, ela sempre pode se limpar. Ela sempre pode limpar a alma dela. Então, assim como a água, por maior que seja o estado de intoxicação, ela pode se limpar, você também pode. Então, não se acostuma com aquilo que é ruim, sabe? Eu vejo, muitas vezes, pessoas presas em relacionamentos tóxicos. Ah, mas se eu me separar, ninguém vai me querer, né? E aí, a pessoa continua apanhando, ela continua sofrendo, ela continua sendo espancada porque ela acha que não pode arrumar alguma coisa melhor ou ela acha que sozinha não vai conseguir, que não vai conseguir produzir alguma coisa para se virar sozinha. Então, às vezes, a gente entra em níveis tão baixos de autoestima e sofrimento que a gente não se sente capaz de sair dali. Mas daí né, uh, tem aquela frase que Deus dá o frio conforme o cobertor e aqui na Terra a gente tem uma coisa chamada reino vegetal. E a fitoenergética, ela estudou o reino vegetal e catalogou 118 plantas que são capazes de te ajudar a vencer estados emocionais difíceis. E não é que você não possa continuar sentindo mágoa, tristeza, dor, porque esses sentimentos, eles são recursos de alerta para o seu corpo entender que tem alguma coisa errada. Então... Claro que você pode sentir, mas você tem que entender que não é normal você ficar dois anos com medo, três anos com raiva, cinco anos magoado com alguém, não é normal ser assim. Então você sentiu medo, ok, como que eu vou tratar esse medo? Como que eu vou trabalhar essa questão? Esse medo está servindo para quê? Esse medo está disparando qual tipo de gatilho? Esse medo tá me trazendo uma situação que... Como que eu vou evoluir com esse medo? Então, quando você tem esse pensamento, você não torna o ruim normal, mas você trata o ruim como um degrau para você subir na escada da evolução. Então, é muito importante ter esse pensamento, cultivar esse tipo de pensamento para que, quando uma situação adversa chegar, você tratar ela como um aprendizado. Então, é, quando você se sente preso né, a uma situação, você tem falta de liberdade, ok? Preso a um relacionamento tóxico, preso a um corpo doente, preso a um lugar onde você está sendo coagido e você não gosta de estar naquele lugar. Então, às vezes, é a família né, o lugar que você se sente preso. Então, quando você se sente preso por muito tempo e não tem a sua liberdade, você acaba por desenvolver problemas respiratórios, labirintite, doenças na região do ânus e do reto, porque é a pessoa que não encontra saída para a vida dela, né? e aí ela desenvolve doença nessa região. E você pode ter problema no útero, né, as mulheres, e nos ovários também, né, pela falta de liberdade, se sentir castrada, tolida, impedida de fazer o que você quer. Então, é importante você entender que emoções negativas sentidas por muito tempo, elas descaracterizam o nosso corpo, porque o corpo não, ele não entende por que eu estou com medo há tanto tempo se eu nasci para sentir amor. Então, é como se o medo fosse o combustível errado para o corpo. É como eu querer abastecer um carro com limonada. Ele não vai andar, ele não vai funcionar. Eu preciso colocar o combustível certo. A partir do momento que o combustível certo do meu corpo é o amor e eu coloco ódio, eu coloco medo, o meu corpo vai degenerar. Então, sentimentos diferentes dos originais, né, que são feitos para nós, eles acabam desenvolvendo a doença. E a fitoenergética, ela é um sistema tão perfeito que ela encontrou na natureza plantas que têm uma energia compatível com o nosso campo de energia e essas plantas têm uma energia que repõe aquilo que a gente perde quando a gente se estressa, quando a gente discute com alguém, quando a gente briga, quando a gente está sentindo raiva, medo, mágoa, tristeza. Então, as plantas têm o poder de repor e a natureza dispõe disso. Ela tem esse ecossistema à nossa disposição. É como se Deus tivesse nos dado uma forcinha, sabe? Uma força para a gente crescer e se desenvolver aqui na Terra. Ele deve ter pensado assim, pô, sem as plantas eles não vão conseguir. Então, vou colocar as plantas lá para dar uma ajuda para eles conseguirem evoluir. Então, a planta que eu sugiro, né, que eu recomendo para resolver esses problemas né, dos quais eu falei aqui, de se sentir preso, de falta de liberdade, de se acostumar com aquilo que é ruim, é a Angélica Nacional. A Angélica Nacional ajuda a pessoa a se desprender do materialismo, a vencer medos, a se desapegar das estruturas materiais que aprendem apenas pela necessidade de sobrevivência, estimula a pessoa a ter forças para vencer os desafios e fazer aquilo que ama sem se sentir dependente de nada e cria a capacidade de tornar-se independente e livre. Então, a Angélica Nacional é a planta da liberdade. E o nome científico dela é Angélica Arcangélica. Nossa, é anjo e arcanjo no mesmo nome, né? Agélica, Angélica, Arcangélica, é o nome da Angélica Nacional. E aí, uh, você pode fazer um sachê, você pode usar um chá, só não usa por mais de sete dias, ok? Você pode fazer um sachêzinho, colocar no seu bolso, né? Ou dentro do sutiã, e todo dia você troca, ou você pode preparar um chá duas vezes por dia, durante sete dias, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, né? Tem toda uma forma de preparar, e lembra sempre de energizar antes, tá? Quando você for beber. É, então, antes de beber o chá, faz uma prece sobre ele, ou se você for fazer sachê também, faz uma prece sobre o, o sachê, uh, uma oração, agradeça a vida da planta, coloca um símbolo de reiki, faz o que você souber, dá um passe, reza um Pai Nosso, aquela oração que você confia, que você gosta, ou então algum ritual que tenha, né? de acordo com a sua fé, alguma coisa que você tenha aprendido, faça sobre a planta para despertar a energia dela, que vai funcionar super bem, tá bom? Bem, é, a gente vai ter o circuito de limpeza espiritual dentro de algum tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você clica no link para saber datas, né? E para se inscrever também. E esse circuito de limpeza espiritual, ele vai falar de todos esses assuntos que eu falei nesse vídeo, além de falar sobre implantes extrafísicos, obsessores, energias intrusas e como lidar com essas energias e fazer uma verdadeira limpeza no seu campo de energia. Então vem com a gente, se inscreve para participar. Vai ser 100% online e 100% gratuito, tá bom? A gente está te esperando. Um grande beijo e muita luz para você.